O else é um, é um comando usado dentro de um if para executar um segundo bloco de comandos caso a, a condição principal, original, não seja, não seja satisfeita. Tá? A sintaxe é essa daqui. Se a condição for satisfeita, então ele executa um bloco de comandos. Se não, e é isso que quer dizer else, ele executa um bloco de comandos alternativo. OK, um bloco de comandos diferente do primeiro. E aí você fecha com end if ou você fecha com de novo, né? and if. Tá bom? Então você pode fechar tanto com if, com end if ou end if. Não tem problema. E aqui eu fiz um, um outro programinha, né, que, per, que que pede um número qualquer, um número real qualquer. E ver se o A for maior do que zero, seu número é maior do que zero. Se não, é, é, diz seu número é menor ou igual a zero. Tá? Então, esse programa aqui é classicíssimo. Se eu, coloco, se eu coloco 10, ele vai dizer seu número é maior do que zero. E se eu coloco, sei lá, zero, próprio zero, seu número é menor ou igual a zero. Às vezes a gente tem mais do que uma condição para ser testada, ok? Nesse caso, a gente pode fazer o que a gente chama, que a gente chama de ifs aninhados, ok? Aninhar um if, um if dentro do outro, ou seja, né? colocar ifs cada vez mais para dentro do primeiro if. Vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que eu... Nesse programa, exemplo que eu fiz aqui, vamos descomentar esse código aqui. Tá? E, então, agora meu, meu, meu programa vai me dizer, se A for maior do que zero, ele diz que o número é maior que zero. Se não, ele testa. Se A for menor do que zero, então ele imprime se o número é menor do que zero. E se o a for igual a zero, ele imprime que o número é igual a zero. Na verdade, uma vez que um número não é nem maior do que zero e nem menor do que zero, eu não precisava testar aqui. Eu só quis colocar o exemplo para mostrar para vocês que a gente pode ir aninhando ifs um dentro do outro. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que fechar um if dentro do outro e para isso é a indentação ou seja né essa tabulação que a gente coloca é, esse recuo que a gente coloca para cada bloco de if then else endif né é essencial para a gente saber qual uh, qual if que a gente está fechando ali ok nota que aqui eu sei muito bem qual if fecha com com qual, né? O que não seria tão fácil se eu, se, eu, por exemplo, se eu, por exemplo, apagasse a tabulação toda aqui, né? Se eu, se eu tirasse toda essa, essa indentação, olha que horror que fica um programa sem indentação ok é bastante difícil de ler. Então, indentem os ifs de vocês, tá certo? Nota que quando eu coloco aqui um bloco, eu coloco, eu coloco o bloco recuado do, do if, tá certo? Pode ser um tab, pode ser é, a, a, quantos espaços você quiser, indentem o programa de vocês, ok? Ok? Então, esse programa aqui agora, ele, se eu colocar 10, ele vai me dizer que meu número é maior do que zero. Se eu colocar menos 10, ele vai me dizer que meu número é menor do que zero. E se eu colocar zero aqui, ele vai dizer que meu número é igual a zero. Okay? Então, isso aqui é o básico de if then else, tá? Uma coisa que a gente pode que a gente pode fazer no caso de haver muitos ifs aninhados um dentro do outro é a gente colocar etiquetas, tá? Para ajudar a identificar qual if está fechando, qual está fechando com qual if. Então, por exemplo, se eu se eu descomento aqui Né? deixa eu só comentar aqui, para aliás vou deixar deixa eu comentar, não tem problema e, e posso dizer que esse if aqui tem uma etiqueta que é maior do que zero, é até bom para a gente botar uma etiqueta aqui para lembrar o que, que a gente vai estar tá fazendo no if ok esse if aqui tem uma etiqueta menor do que zero e esse daqui tem uma etiqueta igual a zero tá é, nota que nos endifs eu coloco o nome da etiqueta, porque isso vai me facilitar eu ver que, ah, esse endif aqui realmente está fechando com esse daqui, mas também vai ser muito útil quando a gente vê os comandos exit e cycle mais para frente tá? então a gente vai ver esses comandos é, etiquetas são bastante úteis quando a gente tem esse quando a gente tem que colocar um cycle ali, tá? Um cycle ou um exit para sair da estrutura de fluxo ou, ou da estrutura de iteração quando a gente chegar nelas aí, ok? Então é, nessa vídeo aula é isso aí. Na próxima vídeo aula a gente vai ver ainda uma outra variante do if if then else aí que é uma que vai diminuir o número de ifs que a gente vai usar.